Entre as lagoas, a semana começa ensolarada e com algumas nuvens, viu gente? Os termômetros iniciaram no, o dia na casa dos 22 graus e a temperatura máxima para hoje é de 31 graus. Vamos lá fora saber como que tá o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha só, céu aberto, já não tem mais nuvem, né? Venta por aqui, o clima tá até agradável nesta segunda-feira. Tá calor? Tá calor, mas não aquele calor insuportável, né? Então, olha, esse é o nosso céu, da nossa cidade, começando a semana assim. Mas, olha, tem previsão de chuva hoje na parte da tarde em áreas isoladas e amanhã também, viu? E esse clima fica, assim em Três Lagoas e nas demais cidades da Costa Leste. Vamos conferir, então, quais as previsões para amanhã, terça-feira. Vamos saber como que ficam as temperaturas aqui para cidades da Costa Leste. Começando, Três Lagoas, mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Em Brasilândia, a mínima é de 22 graus e a máxima é de 31 graus. Água clara, mínima de 22 graus e a máxima é de 33 graus. Água clara, sempre um pouquinho mais quente, né? Vamos saber, então, lá em Aparecida do Taboado mínima de 23 graus e a máxima de 32, Paranaíba mínima de 22 e a máxima de 31 graus e inocência mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Lembrando gente que a partir de quarta-feira chega uma frente fria para gente, né? Nesse ano é a, a que tem temperaturas mais baixas aqui para Traslagoas, então... Prepare aí o seu cobertor, seu casaco, porque teremos mínima de 14 graus, viu, Fernando?